Muito bom dia a todos, é um grande prazer estar começando aqui o nosso terceiro dia no Bootcamp Startup SP Sebrae, este que é um programa já consolidado no estado de São Paulo para desenvolvimento de startups digitais. Ontem e antes de ontem foram dias bastante intensos, com muito conteúdo, com muito insight, muitas técnicas, ferramentas e experiências tácitas de empreendedores que passaram pelo, pelo nosso programa, assim como os palestrantes que gentilmente aceitaram o nosso convite para co, contribuir não só com as startups que estão admitidas aí no, no atual ciclo, mas também para todo o ecossistema, nesse momento a qual o distanciamento social nos limita, mas não nos impede de, de continuar a trabalhar, continuar a validar, e continuar a, a, a empreender, né? Esse é o principal motivo do, do desse bootcamp ter sido aberto aí o pro, pro ecossistema. Então hoje nós teremos aí é, também é, relevantes palestras, relevantes assuntos, né? É, lembrando que esse esse bootcamp ele está alinhado com é, marketing e digital e vendas majoritariamente é, por conta aí do momento atual das as startups do, do atual ciclo e também né, do momento uh, atual de, de vida econômico nosso, mas nós temos aí eh, tantos outros assuntos, né, eh, correlacionando e sendo importante para costurar todo esse eh, esse modelo mental, essas eh, essas ações, né, que vocês precisam eh, estar agindo, né. Então hoje eh, nós teremos aí o André Siqueira da RD Station. É, falando sobre como montar uma máquina de aquisição de clientes. O Léo Mereu, da busca Digital, é, colocando aí essas novas oportunidades da nova economia. É, as startups Boletão e a WeCare, regressas do Startup SP, falando aí realidade de erros e sucessos na trajetória não só no Startup SP, mas é, de vida aí também é, em sua trajetória empreendedora completa. É, Tiago Matsumoto, grande parceiro já é, habitual do Startup SP, é, da Atlantic Hub, é, Como Preparar Startup para o Mundo. É, o Fernando Andraus, é, também mentor da Endeavor, é, agradecendo a Endeavor aí pela parceria, falando sobre governança para startups, porém sem engessá-la, né um assunto muito relevante é, desde o início, né como a gente já pôde é, bater um papo aí com os palestrantes para receber um aporte externo, né? Um aporte, um investimento externo, né? O Caio, o grande Caio, também parceiro habitual aí do Startup SP, do Sebrae São Paulo, enfim, do Sebrae. hackeando 2020, né? O Caio ele ele vive aí nessa nesse na aceleradora, né? na oxigênio, da Porto Seguro e também em muitos ecossistemas. Então é um cara descolado é para a gente bater um papo. É, e, por fim, é, a gente vai finalizar o, o, o dia de hoje e também o Bootcamp com um bate-papo com empreendedores transformadores. O Rodrigo Ednicon, da Stone Pagamentos, também parceiro habitual aí do, do Startup SP, junto com o Fabiano Salgado, da 99. Então, essa experiência pessoal deles, né é, em relação a, a essa transformação a qual eles sempre é, estiveram presentes, é, independente aí da, da, das empresas onde eles trabalham, né mas é, também é, nesse momento atual. Então, vai ser um grande dia. É, hoje nós vamos começar com um bate-papo é, diferente. Né? É, no primeiro dia nós tivemos aí a diretoria, no segundo também. É, eu queria convidar aí para entrar na sala, que já está exalando é, inovação, tecnologia, empreendedorismo de, de, de impacto, né? a minha colega Natália Bertucci, do Sebrae Nacional. Seja bem-vinda, Natália. Muito Bom dia. Bom dia. Obrigada, Fábio. Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aí com estar aqui com vocês hoje. É, o Fábio me convidou para falar um pouquinho. O, é, meu nome é Natália Bertucci, Hoje eu faço parte da coordenação de startups no Sebrae. E a gente, ele convidou para falar um pouquinho para vocês como é que funciona essa essa coordenação, no Brasil, essa atuação no Brasil todo. E como que vai ser agora os próximos passos para vocês né? que estão aqui apresentando e participando do Demo Day hoje? É, a gente, resumidamente, eu sempre digo que a nossa atuação com startups no Sebrae ela é pautada em três pilares principais. O primeiro desse pilar é, são vocês, startups, é preparar vocês para o mercado. Então, que é exatamente o que vocês acabaram de passar, que é o Startup SP. Então, todos esses processos que vocês passaram, mentorias, capacitações e etc., é exatamente esse processo, preparar vocês para o mercado. O outro pilar é preparar o mercado. Então, como o Fábio citou mesmo, a gente vai ter aí uma série de investidor, teve mentores, a gente tem aceleradoras, tem uma série de pessoas aí, de, não só pessoas, instituições, entidades envolvidas no ecossistema. E a gente, enquanto Sebrae, a gente consegue caminhar e conversar muito com todos esses players, e consegue colaborar para se estabelecer uma governança local, para desenvolver. Então, assim São Paulo ainda é uma exceção que tem um senhor ecossistema já muito mais maduro, etc. Mas essa não é a realidade de todo o Brasil. Então, a gente, enquanto Sebrae, tem sim essa obrigação de catalisar esse desenvolvimento. E o terceiro pilar é: uma vez que eu tenho startups maduras e prontas para o mercado, e eu tenho um mercado pronto para receber essas startups aí gera exatamente o momento que vocês estão entrando agora, que é a conexão entre esses dois. Então, a gente acredita que, se, você, se muitos de vocês pensam que está acabando agora, porque vocês estão no Demodem, vocês assim, sintam dizer que está começando, na verdade, porque agora é que começa a vida, de fato, de vocês, a vida da empresa, a vida da startup. É o momento de se conectar com investidores, é o momento de se conectar com grandes empresas, é o momento de se conectar com o governo, é o momento de se conectar entre vocês. Então assim é, é a grande oportunidade que vocês têm de realmente se, se entrarem com o mercado. E aí tem um mundo de soluções. A gente tem uma série de programas que faz tudo isso, operacionaliza tudo isso que eu falei, e a ideia é exatamente essa, é conseguir conectar uma startup aqui de São Paulo com talvez uma grande empresa lá do Amazonas, uma startup do Acre com uma grande empresa de Santa Catarina, é fazer essa conexão pelo Brasil todo. Viu, Nath, isso que você está falando é importantíssimo, porque é, eu estou tentando sempre costurar né, com os assuntos correlatos, a gente teve aí é, mais de, de 20 já é, palestrantes, né? isso que você está falando é importantíssimo, especialmente para as startups que não estão no Startup SP, né, procurando apoio, é, e aproveitando aí a, o startup PSP está com as inscrições abertas para o segundo semestre. startup.sebrasp.com.br. Essa questão da conectividade, né? Essa questão da, da de participar de comunidade, né? O empreendedorismo em startup, né? O, o baseado né em, em empreendedorismo inovador, ele não é e, e não é melhor nem pior por conta disso. Mas ele não é igual ao empreendedorismo tradicional, né? Onde você tem aí um trabalho ali. Você, é necessário você trabalhar em, vamos chamar em clusters, né, que é um, uma, uma associação aí para ecossistemas, no sentido de, de, de, de mitigar é, riscos, é, encontrar essas oportunidades que não estão aí é, é, sendo apontados em vermelho, né, olha, a oportunidade aqui, não, é, é busca, né, e sem pessoas não há inovação, né. Então, isso que você está falando é importantíssimo, é, nesse momento que a startup, aí do Startup SP, está construindo a sua máquina de vendas ainda, né, para fazer o seu pitch é, no final de junho, né? então é importantíssimo já para validar o MVP que a gente saiu de um design sprint e, e, e chegar aí no no, no no final de junho com esses esses pitches afinados para ir sim em conexão com o mercado tal. E aí eu queria que se colocasse o Sebrae Startup Day, né? Esse grande evento aí do, do, do Sebrae que é, é envolvido aí todos os, os escritórios, todos os estados, né? e seus escritórios regionais. É, como vai ser essa dinâmica? O que a startup ela, ela pode esperar no dia 30 de, de maio? Anotem aí, pessoal, 30 de maio, não façam nada, nem, nem, nem almoço, hein? <risos> a gente vai ter um break de almoço aí de uma <risos> Mas então, o Startup Day, ele é, <risos> como você isso, mesmo hein? disse, a gente acredita muito na força do ecossistema. A gente acredita assim, que a, o, a grande diferencial do ecossistema de inovação é exatamente essa mentalidade que a gente tem de give back, de apoio. Então, assim, a gente faz muito essa troca. E o Startup Day, ele vem para materializar um pouco isso e colocar isso em prática. A gente sempre diz que é um evento, assim, do ecossistema para o ecossistema. Então, o Startup Day, ele já teve cinco edições. Todas essas edições, elas foram físicas, presenciais. E como é que funciona? Ele acontece simultaneamente no Brasil todo. Então, assim, você tem 70 municípios em todo o Brasil, por exemplo, fazendo o Startup Day presencialmente nas suas regiões e etc. Esse ano, por conta do corona, a gente falou assim, poxa, a gente não vai deixar o movimento morrer, né? E, ah, gente, detalhe, o Setup Day ele é um evento 100% colaborativo e voluntário. Então, de fato, quando a gente fala que é do ecossistema para o ecossistema, é isso mesmo na prática, na veia, assim. A gente falou, poxa, a gente não vai deixar o movimento morrer. É um movimento aí de cinco anos do ecossistema se dedicando e fazendo o evento acontecer. Então, a gente veio com a proposta do evento online. E aí, a gente vai ter o super evento acontecendo dia 30 do 5. Então, dentro desse evento, a gente vai ter uma plataforma toda gamificada, onde a ideia é exatamente trazer a experiência de um evento presencial para o evento, pro evento virtual. Então, assim a gente vai ter estandes de startups, então, a gente vai abrir as inscrições dia 16 do 5, a gente vai ter um, uma palestra Kickoff off é, para dar start para o pro, pro Startup Day e abrir as inscrições para o evento. As startups vão poder se inscrever. De todas as startups inscritas, a gente vai selecionar 100 startups por um processo gamificado que vão ter stands de exposição dentro do evento. Então, vai ter ali, vai ficar o pitch deck dela, vai ficar o vídeo de pitch, vai ficar toda a descrição. A gente vai separar essas startups expostas por salas de acordo com a temática. A gente vai ter outras interações acontecendo, oficina de pitch, oficina de modelagem. Então, no caso de vocês mesmo, tudo bem que vocês estão vivendo muito disso já aqui no Bootcamp, mas como vocês vão ter lá em junho, depois da apresentação final, é uma oportunidade para vocês passarem, se capacitarem ainda mais, se prepararem ainda mais e já começarem essa conexão com o mercado. Então, a ideia é, mais do que conteúdo, e a gente vai ter conteúdo, a gente está convidando aí grandes nomes, estamos montando uns conteúdos de peso para a galera, é, mas, mais do que só o conteúdo, a gente vai ter também muito dessa interação online acontecendo aí no dia 30. Então, Pode colocar aí na agenda Save the Date para tipo, vocês. Tô de bola. E o que você falou é também importante, Nath, é pro, que você falou do ecossistema para o ecossistema, né? Para as pessoas que nos assistem, que, enfim, não são empreendedores, mas e sim profissionais ou, e, eventualmente, investidores, né? Nós tivemos aí na segunda-feira uma mega de uma, uma, um webinar, uma, um painel né? com a GV Angels, com a emit Angels, a Poly Angels e a Fé Angels, né? É também uma oportunidade, né, para para investidor anjo é, conhecer, né, continuar aí o seu trabalho que também é importante no ecossistema para não parar aí o financiamento dessas é, dessas startups, né? Nessa, nessa Com plataforma. Certeza. Limitada, né? A gente, inclusive, no evento a gente tem prevista participação tanto de investidores como os fundos de de venture capital como alguns investidores internacionais também, que agora, querendo ou não, pra, pra vários, a gente está sendo muito procurado por investidores de fora do Brasil, que, querendo ou não, com o um real desvalorizado. Então, vários investidores estão vendo como oportunidade momento para poder investir em startups brasileiras. Então, a gente tem recebido muita demanda internacional também. Então, assim, é uma baita oportunidade. E trazendo um exemplo bem rápido, por exemplo, no ciclo, acho que foi no ciclo passado do Startup SP, a gente teve, por exemplo, duas startups que participaram do ciclo do Startup SP, depois foram com a gente no evento, não, acho que foi no primeiro semestre, né, do Startup SP do ano passado. Depois eles foram com a gente no evento em Floripa, que aconteceu em agosto. Do evento em Floripa, eles foram selecionados para ir para uma missão representar o Brasil em duas competições mundiais na China. E uma delas ficou inclusive em terceiro lugar na competição mundial. Então assim, é um baita reconhecimento e uma oportunidade de conexão com o mercado incrível. Exato. As duas é a duas a Fernanda... Medeia e Skylar, da Fernanda e da Luana. É. Beijo para as duas. A Fernanda ela esteve ontem com a gente, é, compartilhando né as experiências dela. Ela comentou sobre a experiência na China, o quanto foi importante. né E está crescendo, galera. É isso. É... Não é, não é o programa não, são vocês né, que fazem aí o programa, são vocês que né, com, a, com, a, com a garra empreendedora é, faz acontecer aí. Então, Save the Date, né, 30 do 5. E, Nath, eu queria falar sobre é, inovação, né? a gente está com, com, com bastante é, pauta, né? o, bastante... Vários projetos aí, ao mesmo tempo, né? O Sebrae ele tem aí um, um mega de um projeto chamado Ali, né? Para quem não conhece, Agente Local de Inovação, né? Para quem tem uma, uma empresa estabelecida, né? Que não, não necessariamente seja uma startup. Nós temos aí todos os programas aí de startups dos estados, não só a startup SP, startup SC, enfim, cada estado aí tem a, a, sua, a sua abordagem. É, mas, e no aspecto de inovação, é, eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre a jornada de inovação, né? é, é, é, esse que é um assunto aí, é, estratégico e de bastante importância, já que o, o novo ele não existe ainda, nós temos que construir. Né? Exatamente. O é, que acontece? A gente. É, eu faço parte da unidade de inovação, né, na CBN Nacional, e a gente sempre acreditou muito na inovação como um indutor mesmo para a sobrevivência das, das, dos pequenos negócios, e tam, principalmente dos pequenos negócios tradicionais. E a gente muitas vezes era questionado, tipo assim, bem aquela coisa: ah, mas. Inovação é algo tão distante da minha empresa tradicional, é tão distante da minha padaria, é tão distante do meu salão de beleza, é tão distante da minha automecânica. E aí até tem aqueles memes né, que circularam na, na internet muito agora na época do corona, né? Assim, ah, o que, que causou a transformação digital na minha empresa? Ah, o CEO, ah, um grupo especializado nisso. E aí não foi o Corona. Então, assim, acho que o corona veio para dar um pouco de tava mesmo na cara de todo mundo e mostrar que, cara, a inovação é para todo mundo, a inovação é para, é para todos e ela é necessária para todos. E a gente acredita muito nisso, a gente percebe que as empresas tradicionais que já tinham viés para inovação estão conseguindo enfrentar este momento de maneira muito mais leve, muito mais saudável, e a gente também percebe que a verdade é que a gente não sabe o dia de amanhã, hoje é o corona, a gente não sabe o que pode acontecer no ano que vem, outro ano, infelizmente ou felizmente. Hoje, esse mundo globalizado ele acaba fazendo com que isso aconteça, com que a, o impacto de alguma coisa que inicia lá na China impacte em todo mundo. E, e essa realidade será cada vez mais palpável para a gente. Então, a gente acredita sim que a inovação vai ajudar esses, esses pequenos negócios que estão passando por um momento de dificuldade hoje, que eles se recuperem. E a gente acredita que aqueles pequenos negócios que também tiveram esse viés vão poder enfrentar outros momentos de forma muito mais saudável, digamos assim. É, e como a gente realmente Exato. acredita nisso e a gente vê a atuação do Sebrae hoje em todo o país, como você mesmo disse, acontecendo de forma pontual, como Startup SC, Startup SP e etc., o que a gente percebe? A gente percebe que, quando a gente para para olhar o todo, a gente não tem dúvidas de que o Sebrae é um dos maiores indutores da inovação pelo país. E a gente tem o outro viés, que a gente representa 99% das empresas do país, que são os negócios tradicionais. Se a gente falar aí de startups, que tem um universo de aproximadamente 15 mil startups, a gente está falando, por outro lado, que os negócios tradicionais representam 99% de todas as empresas que a gente tem no Brasil que representam 54% dos empregos gerados. Então, a gente tem a mais absoluta certeza que os pequenos negócios eles vão ser o grande, a grande mola propulsora para a recuperação da economia do país. E aí a inovação entra nesse, nesse, nesse matching, né, como uma luva. Então, a gente, quanto ao a gente tem a obrigação não só de apoiar esses pequenos negócios, como também de ajudá-los a, a se reinventarem. Tal. Então, a gente tem uma série de programas, a gente desenvolve. que você citou. A gente está começando agora a jornada da inovação, onde, na verdade, todas essas iniciativas entram dentro da jornada e, na jornada, a gente consegue ter essa visão do todo, do, de tudo que a gente está fazendo para levar inovação para todo o país. E aí fica o convite também para que todos entrem com a gente com essa onda de levar a inovação, que a gente realmente acredita muito no poder que a inovação tem. Sim, é importantíssimo, Nath, é, é você você citar né, esses projetos, porque a gente tá, já vivia num, numa época de excesso de informação, né? agora eu de, nem, nem sei explicar como, né? a gente está no VUCA ao cubo, né, ou a quinta potência. Exatamente. É, e, e essa situação ela, ela sempre é, é, é ruim, porque né, às vezes até paralisa. Então, esse, esse projeto aí que você falou, eu gostaria de repetir até para anotarem vocês aí, Acelera Digital né? é um projeto para pequenos negócios é, se digitalizarem. As startups, né? a gente já comentou ontem, tem aí um projeto para é, inovar.